Oi, esse é o terceiro vídeo da série de 4 vídeos sobre tesouro direto E hoje a gente vai falar sobre o tesouro pré-fixado Como o próprio nome já diz, esse investimento ele tem o rendimento que tu vai ter no final do prazo de vencimento Já definido no dia que tu investe eu abri a corretora aqui para dar uma olhada e hoje, por exemplo, tem três tesouros diretos pré-fixados disponíveis para datas diferentes. E os rendimentos deles são 4,19 se tu deixar investido até 2023, 6,25 se tu deixar investido até 2026 e 6,91% ao ano se tu deixar investido até 2031. E aí a gente entra nos tipos de tesouro pré-fixado que existem. E hoje a gente tem dois, que é o tesouro pré-fixado normal e o com juros semestral. E a diferença deles é bem básica. O tesouro direto normal, tu vai receber todo o valor que tu investiu com os juros no final do prazo de vencimento. E o tesouro prefixado com juros semestrais, a cada seis meses o teu valor continua investido, mas tu recebe os juros proporcionais a esses seis meses que ficaram investidos. E aí esse valor que tu recebe a cada seis meses, tu pode escolher se tu quer sacar ou se tu quer reinvestir em outro lugar. Esses investimentos pré-fixados, tu até pode resgatar eles antes do prazo de vencimento. Mas aí tu vai receber eles sobre o preço de mercado. E pode acontecer de tu receber menos do que tu investiu. Mas se tu ficar com esse investimento até o prazo de vencimento, não tem risco de perda do teu dinheiro. Agora eu quero pedir para tu enviar esse vídeo para algum amigo teu, para ajudar ele a entender um pouco melhor como funcionam os investimentos no Tesouro Direto. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!